dando continuidade aos nossos seminários de acústica o seminário do mês de setembro vai ser dado pela Karen vai nos contar um pouco sobre o Retizar, que é um uma biblioteca que faz a conversão de gravação em arranjo esférico para reprodução binaural Eu acho que ela vai dar mais detalhes sobre isso é, vamos fazer a, o, o seminário bem informal. Então, se qual, que, qualquer pessoa quiser fazer pergunta durante a Não, apresentação da Karen, fique à vontade. A gente vai discutindo, tá? Karen, fica à vontade. Bom dia, galera. É, vou começar a minha apresentação. Hoje eu vou falar sobre uma das mais novas pesquisas. Maldição espacial, principalmente na renderização de sinais eh, veoriculares que são gravadas de um arranjo esférico de microfones. Então, essa é a tabela de conteúdos que eu pretendo cobrir hoje. Temos uma breve introdução, trabalhos prévios, fundamento teórico, eh, o enfoque da pesquisa e as conclusões. Vamos lá com uma introdução. Então, os arranjos de microfones esféricos e também uma decomposição do campo sonoro utilizando os harmônicos esféricos, recentemente, nos últimos anos, entraram no foco de interesse tanto para análise de campos de som, para acústicas de ambiente e também para algumas aplicações de gravação espacial de áudio. O principal objetivo da captura e reprodução de som espacial tem sido oferecer uma alta qualidade na percepção do ouvinte. Retizar, como foi chamado, é uma implementação em tempo real da representação auricular desses sinais obtidos de arranjos esféricos de microfones. Essa implementação é feita em Python, nesta pesquisa. Agora vou falar um pouco sobre os trabalhos prévios. Tem quatro referências principais nas quais foi baseada essa pesquisa. A primeira é o IEM Plugin Suite que se desenvolve numa estação de trabalho de áudio digital, e tem alguns plugins relativos a sinais ambisônicos, mas o qual foi de interesse para esta pesquisa foi a renderização bi-auricular de desses sinais ambisônicos e eles utilizaram o método dos mínimos quadrados móveis, o MLS. A segunda referência é Sparta and Compass Audio Plugin Suite, que também se desenvolve numa estação de trabalho de áudio digital, como é mostrado na figura da direita. E tem uma coleção de plugins de áudio espacial que são focados em diferentes aplicações. Eles utilizam a codificação veauricular para a reprodução desses sinais ambisônicos. Aqui é interessante falar que a ordem máxima de transformação para os plugins de Sparta é de sétima ordem. Enquanto para os plugins de Compass, a ordem máxima foi de ordem 3. É o principal plugin, o qual é, é de mais interesse, é o plugin Binauralizer, que convolve o áudio de entrada, que utilizaram até 64 canais, com as funções de transferência relacionadas à cabeça mais interpoladas. Então, eles extraíram as diferenças de tempo interaural para utilizar com cada resposta ao impulso relativo à cabeça. E tem também duas referências que são baseadas em respostas ao impulso ponderadas, mais de cenários estáticos. Mas a saída pode ser renderizada rastreando a posição da cabeça, utilizando software como o Soundscape Renderer, o SSR, eles chamam. Esse Soundscape Renderer utiliza as respostas ao impulso relativas à cabeça para ângulos que mudam só no plano horizontal experimental. Esses são convoluídos em tempo real como sinais de áudio de entrada e isso vai produzir sinais de áudio biauricular na saída. Na figura da esquerda, se mostra a configuração experimental que foi utilizada para o toolbox Sofia, que é a terceira referência, e foi utilizada para a decomposição espaço-temporal como objetivo de gerar várias ondas vindas de diferentes direções ao arranjo esférico de microfones, foi utilizado o arranjo Earthworks M30. E na figura da direita é mostrado o processo que segue o toolbox SFAP, onde o campo de som capturado pelo arranjo de microfones esféricos, foi combinado com as funções de transferência relativas à cabeça, utilizando a convolução no domínio dos harmônicos esféricos, ou a transformação dos, dos harmônicos esféricos. Então, isso vai produzir. Carente, só uma pergunta, eu, eu não sim. entendi qual que é o toolbox que você mencionou agora? O último toolbox? Tem dois toolboxes: tem o toolbox SOFIA sim, e sim. tem o toolbox SFAP do box é, utilizando Matlab e SFAP utilizando parto. Eu não conheço isso. tá legal. Foi baseado essa pesquisa foi baseado principalmente nesses, nesses dois. Então vamos continuar. É, como eu falava na figura da direita é mostrado o processo do Sfap que utiliza é, a transformação dos harmônicos esféricos e produz saídas viauriculares também. Finalmente, como eu falava, é importante conhecer que SOFIA Toolbox foi desenvolvido utilizando Matilabi e o Toolbox e Sfap utilizou Python e o estudo atual é eh, desenvolvido utilizando Python também. É mais baseado eh, em SOFIA Toolbox, mas foi comparado com os resultados obtidos do Sfap. É isso. Então, agora vamos continuar. Eh, o retiçar... Decodifica os sinais nas funções de transferência relacionadas com a cabeça, as HR e TFs, mas utilizando os harmônicos esféricos. Então, é preciso conhecer sobre os harmônicos esféricos, sobre funções de transferência relativas à cabeça, sobre as respostas ao impulso relativas à cabeça, também um pouco sobre filtros radiais. E é isso. Então. Talvez, eu acho que todos vocês tenham conhecimento desses fatos teóricos, mas para mim foi muito novo. Então, acho que é preciso também falar sobre eles. Vamos começar com o sistema de coordenadas. É conhecido que as posições numa superfície esférica podem estar denotadas pelos ângulos de ásimo de teta, eleva ao fi, e o raio R. Eles definem um sistema de coordenadas esféricas que é mostrado na figura. Em espacial, geralmente a cabeça é considerada como a origem do sistema de coordenadas e tem um, um vetor direcional que sai desde a origem, desde a cabeça, e vai até a fonte de som e descreve a posição da fonte sonora no espaço. Então, agora que conhecemos o sistema de coordenadas que vai ser utilizado, eh, os harmônicos esféricos são uma série infinita de funções de variáveis angulares, onde alfa varia entre 0 e 180 graus e beta varia entre 0 e 360 graus. Alpha e beta têm relação com o sistema de coordenadas esféricas que foi definido e também seguem a relação mostrada, onde alfa é o ângulo complementar de elevação. Na equação 1, um, é mostrada a função base y dos harmônicos esféricos, onde n é a ordem e m é o grau da função. n vai desde 0 até infinito e m está limitado pelo valor de n. Temos também aqui esse termo PNM. Esse termo PNM é a função de Legendre associada, que depende dos polinômios de Legendre. E esses polinômios são calculados utilizando a expressão mostrada aqui. Agora, na figura, são apresentados os harmônicos esféricos até a quarta ordem. É uma representação visual desde o ordem 0 até o ordem 4. E as partes imaginárias da função são mostradas no lado esquerdo e são dependentes do grau M. E no lado direito são mostradas as partes reais da função, que também dependem do grau M. As cores aqui indicam o sinal da função. Da cor azul claro, os valores positivos, e da cor roxo, os valores negativos. É preciso também observar que os harmônicos esféricos têm dependência exponencial complexa, por isso, os gráficos deles mostrando as partes real e imaginárias são muito utilizados. Oi, Karen, é ótimo que você falou isso. Então, só para reforçar o que você acabou de dizer, né? Os harmonios esféricos, eles são funções complexas. Às vezes, é, para facilitar as contas, usa-se essa representação, usa, em vez de você pensar na, na função. É complexa, você usa as decomposições em imaginários e reais. Porque aí você só tem números reais de fato. Né? É, mas é importante sempre lembrar que ela é uma função complexa. É sim. Vamos continuar então. Temos agora a decomposição das ondas planas. Eu não sabia, mas agora já conheço, que é possível decompor um conjunto de ondas planas utilizando a harmônicos esféricos, porque qualquer campo sonoro pode ser modelado com essas ondas planas que se propagam em todas as direções possíveis. Então, na equação 2, é mostrada a função F, que depende da variável de frequência ômega, pequeno, e da variável da posição ômega grande, que representa a alfa e beta, que são os ângulos dos harmônicos esféricos, mas isso é só para simplificar a notação quando é preciso, para não colocar todos os termos na equação. Então, f pode ser expressada em função da base y dos harmônicos esféricos e seus coeficientes de expansão pnm, que temos aqui e que são calculados utilizando a equação 3 e que também dependem, dependem da função base dos harmônicos esféricos mais a função conjugada. Vamos continuar. Agora falando um pouco sobre as funções de transferência relativas à cabeça, as conhecidas HRTFs, eu posso falar que no campo livre, o som radiado de uma fonte pontual, atinge as duas orelhas após interagir com as estruturas anatômicas, como sendo difratado ou refletido pela cabeça, pelo tronco ou pelo pavilhão auricular. As pressões sonoras via auriculares resultantes eh, nos ouvidos do ouvinte contêm informações de localização, como por exemplo a diferença de tempo interaural, a diferença de nível interaural, e o sistema auditivo utiliza isso para localizar a fonte sonora. É, também é importante falar que esse processo pode ser considerado um processo linear invariante no tempo, um processo LTI. As funções de transferência relacionadas à cabeça, ou HRTFs, geram um efeito de filtragem, como já falei, que é imposto pelas estruturas anatômicas. As HRTFs para as orelhas esquerda e direita são definidas aqui em função da frequência, da posição da fonte de som em termos de distância R, acimuth e elevação, onde PL e PR representam as pressões sonoras de valor complexo, mas no domínio da frequência das orelhas esquerda e direita, por isso o PL e PR. Em função também do raio, da elevação, do acimulte e da frequência. Então, eh, por isso eu falava que às vezes eles utilizam a como com o ômega pequeno e o ômega grande, mas em algumas eh, equações também é preciso colocar todas as variáveis, como neste caso. Agora, eh, aqui, desculpa, aqui temos o termo P0, que representa a pressão sonora de campo, de campo livre, de valor complexo, no domínio da frequência, no centro da cabeça, mas é, com a cabeça ausente. O valor emitido, é medido imaginando que não temos aí uma cabeça. E assume essa forma que é mostrada na equação. Mas é, tem uma referência que fala que precisamente não é a de campo livre, mas é utilizada como um valor para equalizar as funções de transferência relacionadas à cabeça. Então, na equação temos alguns termos, onde ρ é a densidade do meio, que é o ar, c é a velocidade do som, que zero é a intensidade da fonte sonora, e temos também o termo k, que é definido pelo ômega sobre c, e ômega é 2π a frequência. E K representa o um número de onda. Aqui também é importante falar que algumas vezes as variáveis podem ser desconsideradas só para simplificar. Por exemplo, a distância R vai ser desconsiderada quando discutimos sobre o campo distante. A elevação é ignorada quando nos limitamos ao plano horizontal. E tem também uma variável chamada A que não foi colocada na ecossal, mas que é omitida quando as características individuais da anatomia de cada pessoa não são consideradas. Então, eh, temos também que a diferença entre a orelha esquerda ou direita costuma ser omitida. Tem alguma pergunta, talvez, até aqui? Só vou fazer um comentário, né? Então, perfeito isso que você falou, tudo isso que você falou. E a HRTF, em geral, quando a gente está falando da HRTF, a gente está sempre pensando ela em campo distante. Tá? Uhum. E aí, quando a gente... Quando, essa fórmula que você está mostrando é a fórmula para a fonte pontual, né, uma uhum. radiação esférica. Isso, Então, a gente fala que é uma HRTF de campo próximo, para falar que que a fonte está próxima. E que vamos utilizar o raio também, só para é uma fonte Exatamente. Próxima. Se você está levando em conta o raio, aí então a gente, em vez de falar só HRTF, fala HRTF, Near Field HRTF, né, o HRTF de campo próximo, para dar essa explicação. E, e é interessante que ah, a percepção que a gente tem com o HRTF de campo distante, o HRTF padrão, ela, Ela é meio blurred, né? meio espalhada. Agora, quando você usa o campo próximo, quando você coloca uma fonte muito perto da cabeça, a percepção é muito realista. Assim. Realmente a coisa fica muito mais impressionante. Tanto é que você olha todos esses demos que tem de áudio binaural, é sempre com fontes próximas da cabeça, porque faz o, o efeito ficar muito mais é, vibrante. Né? Mas é só uma questão de nomenclatura. <risos> Isso, também pode ser porque quando estamos no campo próximo, temos que utilizar todas as variáveis também, vamos utilizar o raio, eu acho que também seria possível utilizar a variável A das estruturas anatômicas, pra, pra, porque acho que muda de pessoa para pessoa. Ah sim, com certeza, e esse ah, é um outro aspecto, né? e aí quando a gente está é é? falando de, de produção de áudio binaural individualizado, né? aí é importante a gente levar em conta como que a cabeça de cada pessoa, a geometria de individual de cada um, né? porque isso vai variar. Né? O não, não Pedro não é que quer que perguntar alguma que a coisa? É... Pedro, Tanto, Eu à vontade. pessoal, falar qualquer falar um falar que quiser um. participar, perguntar, é só abrir o microfone e a gente vai, vai conversando. Opa, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu estou falando com vocês. Obrigado, Karen, aí pela apresentação que até agora tem sido ótima. Eu só queria perguntar uma coisa que eu achei, assim, é mais uma curiosidade minha, que você mostrou o formato dos, dos harmônicos esféricos. Eu só lembrei da, das aulas de química do ensino médio, dos orbitais que a gente via. Tem alguma relação, alguma forma de explicar essa conexão? Se tiver, seria interessante. Acho que realmente não tem conexão, porque aqui dependem do, do grau e da ordem. Mas eu também me lembrei dessa, dessa representação visual dos spins de química. Mas é, acho não. que não tem relação, porque... Tem sim, Tem É exatamente a mesma coisa. Mas o... é diferente ordem? Não, é, é porque... Eu, então, se você olhar lá os spins, é exatamente, eles vão ter o, os mesmos desenhos, né? A história é que o, o Ambisonics foi proposto originalmente por um o cara que chamava Gerson, em né, inglês, que era físico nuclear. E de fim de semana brincava de áudio gostava como um hobby de áudio. Então ele trabalhava com física nuclear, mexia com essas coisas de, de spin e tudo mais, e ele, ele teve a ideia de que ele poderia descrever o campo sonoro como com uma, uma superfície esférica. Porque o, que, que, o que, que significa os spins, né? aquela, aquela representação que a gente tem na química que a gente nunca entende? Eu só fui entender isso depois que eu aprendi, depois que eu comecei a estudar ambisonics, tá? E a minha professora de química não, não me explicou isso. Aquilo lá é uma distribuição estatística de onde o elétron pode estar. Tá? Então, não é que quando a gente tem aquela casca... Volta lá, é, Karen, no, no, nas figuras. Aqui isso. Então vamos pegar a primeira, a ordem zero. É uma esfera. Esse daqui seria a situação do hidrogênio. Tem só um elétron. Qual que é a prob... onde que o elétron pode estar? Ele pode estar em qualquer lugar. Então a probabilidade, a densidade de probabilidade de você encontrar o elétron, ela é igual em toda a casca esférica. Se você passa para um, uma, uma outra estrutura que tem aí agora já dois elétrons, eles não vão poder ocupar o mesmo espaço. Aí é, que entra... podem, com dois, você pode ocupar o mesmo espaço, desde que tenha spins diferentes. Exato, é, isso, isso. Aí, aí por aí, por isso que o, o zero, né, o S0 ele tem até dois elétrons. Aí depois sobe para. Para mais vai para como que é o P6, né? É, você tem mais seis depois, tanto Exato. que é, a, a tabela periódica você vai ter oito elementos na segunda coluna, Segundo. na segunda linha. Por quê? Porque aí você tem o zero mais as três variáveis do, da primeira ordem. O que, que ela está me falando? Os dois primeiros elétrons estão ali na, naquela primeira esfera. Os outros seis elétrons, vamos pensar só em três, porque aí os, sempre tem os dois spins. Eles têm que estar distribuídos, eles podem estar em qualquer lugar. Eu não sei onde eles vão estar, mas a probabilidade deles estarem no mesmo lugar tem que ser zero. Então, essas distribuições precisam ser é, ortogonais. E é isso que está mostrando, então, essa... são, são superfícies que são ortogonais entre si. Então, ele pode estar, tá, os, os outros três elétrons, eles podem estar tá em qualquer lugar, o, o primeiro elétron vai estar tá em qualquer lugar dessa, do, do primeiro oito, o segundo elétron em qualquer lugar desse segundo oito, o terceiro elétron em qualquer lugar do terceiro oito, e assim por diante. O que, ela, que essas cascas estão escrevendo, em química, é a probabilidade de onde o elétron vai se posicionar. Eu não, nunca vou ter certeza onde ele está, mas eu sei que ele vai estar tá por ali. É isso. E aí a é isso. questão é que não é, não é uma coincidência. Qualquer coisa que tenha simetria esférica e que você vá separar em espaços ortonormais você vai ter ah, essas funções separando todo o espaço nesses, ah, nesses, nesses autovetores, vamos dizer, diferentes. Sim, são bases, são bases do, do espaço de Hilbert, que é quando você tem uma casca, uma casca esférica fechada. Né? Bom. Então qualquer uma... coisa que esteja no espaço tridimensional e que tenha simetria esférica vai é, seguir essas figuras pode ser decomposta nessas figuras. Né? Isso. Exato. Então, assim, é uma digressão bem louca, mas o ambisônico saiu disso. Eu achei que achei que não tinha relação, porque eu lembrava um pouco dessa escadinha eh, no química, que vai para o nível P, depois para o nível F, depois volta para o nível P, depois o D, volta para o F. Então, eu, por isso eu achei que não tinha relação. É porque eu acho que aí o Hugo que me corrija, mas é porque quando você começa a aumentar, você vai tendo várias vários níveis zeros, não é? é você, você tem, tem níveis Aumentando de os, os raios, não é? Você vai aumentando os raios e vai tendo as decomposições em raios maiores. É, não são exatamente raios, mas você tem níveis de energia, que e os é. níveis de energia eles não crescem na, na mesma ordem que está aí. É, eles, é, conforme aumenta a ocupação em um em um certo nível, em uma, uh, nessas linhas que está sendo mostradas aí, aumenta o estado de energia, então você vai ter, o próximo estado de energia não vai estar no mesmo nível. Ele vai estar no nível seguinte, mesmo não tendo ocupado completamente o nível anterior. Para ele conseguir girar, vamos imaginar que o elétron está fazendo um caminho nessa, nessa superfície que está mostrada aqui. Ele precisa de maior velocidade para conseguir fazer essas curvas, por isso que ele tem mais energia. É por isso que o que é uma analogia que não funciona. funciona muito bem, visto que elétrons não movem que ah, Eu ia mas... falar, eu ia até completar isso, mas os físicos, no, os, os físicos quânticos iam me, me dar uma cacetada agora. Mas é uma forma de pensar. Se pensar numa física, uma mecânica clássica, né? Você tá para você seguir essa superfície e conseguir se mover nela com a mesma velocidade que o outro, você precisa de mais energia. Yeah, this, this, this, what, Não mesmo we velocidade, né? mesmo tempo. tempo. Bom... Oh, muito Beleza, obrigada Aquela explicação, foi muito interessante. <risos> Vamos, então, voltar ao áudio. Mas essa é uma relação sempre meio nebulosa, assim, que de um com a física quântica. Muito interessante. Então, vamos continuar agora. Eu vou falar um pouco sobre a situação onde as funções de transferência relativas à cabeça são decompostas no domínio, ou nos harmônicos esféricos, utilizando a transformação dos harmônicos esféricos. Essas HRTFs podem ser expressadas em função deles, seguindo a equação mostrada, onde o termo HNM representa os coeficientes de expansão para as HRTFs. Essas equações vai, vão ser utilizadas depois, por isso as defini, são muito importantes. Agora, as respostas ao impulso relativas à cabeça... Elas, para uma direção específica, são as respostas a uma onda plana daquela direção. A contraparte das uh, das respostas ao impulso relativas à cabeça, as HRR, no domínio da frequência, a contraparte são as funções de transferência relacionadas à cabeça, as HRTFs. E as duas, as HRTFs e as HRRs, estão relacionadas pela transformada de Fourier, como se mostra na equação. As e AKRFs também são funções que dependem de várias variáveis, e seus valores mudam como a posição, como o tempo, as dimensões e as estruturas anatômicas, como já falamos, dependendo da situação. Agora eu vou falar um pouco sobre os filtros radiais que são utilizados, utilizados nesta pesquisa. Eles são usados para remover a dependência que temos coeficientes de expansão em relação à superfície de expansão, à, à esfera. Além disso, os filtros radiais consideram também a equalização do sinal e a compensação de perdas de amplitude. Temos três configurações principais. Para cada uma, é definido um filtro radial diferente. Primeiro temos que para uma esfera aberta, com microfones omnidirecionais, o filtro radial segue a equação mostrada, onde o termo JN representa a função esférica de Bessel e RO representa o raio da esfera. Na figura da direita é mostrado só para ilustrar, para visualizar, porque eu não, realmente não imaginava como ficava uma esfera aberta com os microfones, então pesquisei um pouco, mas é só para ilustrar. Temos agora também eh, a configuração para uma esfera aberta, utilizando microfones posicionados de maneira cardioide, e seguir a equação mostrada, e também depende da função esférica de Bessel, o termo JN. E na direita, uma figura só para ilustrar. E finalmente, temos a configuração para uma esfera rígida, com microfones omnidirecionais, como o arranjo de microfones do Lab, e seguir a equação mostrada. Agora, a equação depende da função esférica de Bessel e também da função esférica de Hankel, de segundo grau. Aqui temos agora um exemplo dos filtros radiais que foram produzidos pelo Toolbox Sofia, uma das referências. Isso inclui amplificação limitada e também tem uma compensação de perdas de potência de campo livre, e na figura são mostradas as magnitudes dos filtros até a quarta ordem, desde a ordem zero, com uma amplificação máxima de 30 dB. Esses filtros foram desenhados para uma configuração de esfera rígida, novamente como a esfera rígida que temos no lado. Agora vou falar um pouco sobre a, as possíveis expansões dos harmônicos esféricos, uma vez que os harmônicos esféricos são um conjunto completo de soluções da equação de onda numa esfera, se fala que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear dos harmônicos esféricos. Então, os sinais que surgem no ouvido do ouvinte podem também ser calculados ponderando as HRTF, utilizando os coeficientes da onda plana para essa direção específica correspondente. E depois disso, vamos integrar em todas as direções possíveis no domínio esférico para ter um áudio envolvente, poderíamos falar. Agora temos uma sessão de umas, umas eh, equações um pouco chatas, mas vou falar sobre elas. Agora temos o termo D, que contém os coeficientes dos componentes da onda plana da função F. Aqui, o termo DN, pequeno, representa o correspondente filtro radial que vai ser implementado dependendo da configuração nessa pesquisa. Para conseguir a expansão de D nos harmônicos esféricos, utilizamos a equação 7, onde vamos substituir o termo conjugado da equação 6. Agora... Pare, só me lembra o que é o F, que eu, que eu me perdi. O f é a função eh, que nós estamos tentando modelar ou expressar nos harmônicos esféricos. Poderia ser o sinal de áudio de entrada, por exemplo. Perfeito, perfeito. Não, não ah. estou utilizando f para a frequência. Neste, neste caso, estou utilizando ω pequeno. Agora, continuando com isso. Vamos substituir e vamos obter essa grande equação que vai ser reduzida. Primeiro é aplicada a propriedade do complexo conjugado dos harmônicos esféricos. E vai surgir esse termo AM, que depende da convenção complexa de esfera, podendo ser uma convenção simétrica ou assimétrica. E disso vai depender se o termo AM é 1 ou menos 1 uh, elevado a M. Agora, no seguinte passo, aplicamos as propriedades de ortogonalidade e de integridade dos harmônicos esféricos para simplificar e obter a equação 8, que também vai ser muito importante daqui a pouco. Agora, utilizando a expansão da decomposição das ondas planas, e também a expansão dos harmônicos esféricos para as funções de transferência relativas à cabeça, vamos obter a equação 9. Vou substituir a equação das HRTFs, a equação 4, que foi definida antes, utilizando os harmônicos esféricos, e a equação 8, que foi a equação anterior. E vamos aplicar também algumas propriedades, principalmente a propriedade da ortogonalidade, e vamos obter a equação 10, mostrada aqui. Agora, o termo mais importante nesta pesquisa é que é possível calcular os sinais via auriculares para um campo de som rotado, considerando um conjunto rotado também de coeficientes das HRTFs. Nesta pesquisa, a equação foi limitada só no plano horizontal, então se reduz a uma multiplicação de exponenciais complexos. Os termos envolvidos aqui na equação 11 são o termo AM, que já falei que depende da compensação complexa da esfera. O termo DN, que vai ser o filtro radial, que depende da configuração da esfera. Vamos ter também o termo HNM, que são os coeficientes dos harmônicos esféricos das HRTFs. Esses três termos juntos são chamados como uma variável só, a variável BNM, só para simplificar, porque eles vão ser calculados offline. E temos o termo PNM, que são os coeficientes do campo sonoro que chegou na superfície do arranjo esférico de microfones. E finalmente temos o novo término, o termo exponencial, que representa o acimulto instantâneo da posição da cabeça de quem escuta. É importante também é, lembrar que o termo PNM, que, é, que depende da, da, da onda plana que incide, pode ser obtido utilizando também uma aproximação numérica, porque aqui PNM, idealmente, é obtido utilizando uma integral. Mas, como eu falava com o Felipe, na vida real, não é uma integral, é uma somatória. Porque só tem alguns pontos que são tipo amostrados, então vai ser só uma somatória. Agora, vou falar um pouco sobre o processamento do sinal, como foi processado nesta pesquisa. A equação anterior que foi mostrada eh, termina sendo uma multiplicação de três quantidades que dependem da frequência. E que podem ser também interpretadas como uma sequência de duas convoluções rápidas. A quantidade eh, BNM, que agrupa os três termos, pode ser calculada online. Bruno, me desculpa um minuto, acho que minha mãe precisa algo, só um segundo. Desculpa, gente. A nova normalidade traz alguns problemas. Tudo bem. Ô, Karen, aproveitando que você parou, a tua câmera está tá travada. Não sei se você quiser desligar a câmera. Tá, tá, tá. ou... Para mim está normal. Ah, é? Só para mim então? Acho que sim. Bom. Bom, continuamos. Também não. É. Então é, é, é do meu não. lado que por alguma razão travou a câmera. Mas vamos continuar outro efeito da normalidade vamos continuar então, eu, eu estava falando que o termo B engloba essas três quantidades A, D e HNM e elas podem ser calculadas offline pois nenhuma das quantidades eh, muda durante a execução mas eh, o termo PNM vai fazer convoluções rápidas como o termo BNM e também como o termo exponencial e elas precisam ser executadas em tempo real, porque vai mudar em tempo real. Então, é utilizado o método de overlapping and saving para obter esses valores, utilizando também livrarias já feitas de parto. Vamos continuar. O fluxo do sinal é representado na figura, e mostra em cinza as quantidades que podem ser computadas no começo, offline, e as quantidades que são calculadas em tempo real estão fora do quadrinho cinza. Aqui, FT representa a transformada de Fourier, eh, SHT a transformada dos harmônicos esféricos, llevar, eh, conseguir os coeficientes de expansão dos harmônicos esféricos, e FT a transformada de Fourier inversa. Para obter no final a sinal de auricular. Uh, Kari, a equação 11 aqui seria a transformada inversa de, do domínio esférico, né? A transformada, sim. Porque você faz, você pega o sinal no tempo, passa para a frequência uhum. e aí pega e transforma para o domínio esférico. Uhum. Faz depois... o processamento no domínio da frequência e no domínio esférico e depois, e depois você tem que voltar ao domínio do tempo, sim. Então essa equação 11 ela já faz a multiplicação e faz o, o retorno né para o domínio do microfone. Sim, para, é poder, isso, né? para poder fazer a reprodução, por isso eu falei que é a equação mais importante nesta pesquisa. Sim. É isso sobre o, sobre o fundamento teórico. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os frameworks que foram utilizados, porque conhecemos que já tem muitas livrarias que estão feitas, então eles aproveitaram isso e utilizaram algumas. Temos aqui o framework eh, Jack Audio Connection Kit, que permite a conexão direta de hardware, como o Agent Mike, que eles utilizaram, e os, uh, os sinais são acessados diretamente através do Jack. E o Agent Mike aparece como um dispositivo de áudio padrão. Eles também utilizaram a livraria Jack Client Python para acessar o Jack. Foi utilizada também uma interface de multiprocessamento de Python eh, Principalmente para, para poder fazer passos independentes e para que o processamento não fique, não fique num gargalo, para evitar os gargalos. Temos também o framework NAMP, que é um pacote para a computação numérica. Ele facilita as operações eh, entre matrizes n-dimensionais ou muito grandes. Eh, os arranjos vai ser organizados eh, utilizando C para ter acesso eficiente eh, às iterações. Foi também utilizado o Python Environment, utilizando Anaconda. Ele tem pacotes já pré-compilados e tem também ligações com Intel MKL, que é uma biblioteca matemática que acelera as rotinas de processamento. E também vai aumentar o desempenho do aplicativo e, além disso, vai reduzir o tempo de desenvolvimento. Então, foi, foi muito bom que eles decidiram utilizar esse Anaconda. Foi é, para a implementação da transformada discreta de Fourier, é utilizada a FFT unidimensional, unidimensional de entradas reais, e foi utilizada a livraria de Python da FFT, porque tem um bom desenvolvimento em tempo real. Eles fizeram experimentos e deu bem. Retisar também utiliza o conceito de wisdom para reutilizar as DFTs que já foram calculadas, para fazer tipo um sistema paralelizado. Karen, eu não entendi uma coisa, você falou que a transformada é toda real, porque a gente está tratando de um sistema, ah, o, o sinal de entrada é real, a saída é complexa. A saída é complexa, sim. Tá, Mas... tá, tá, tá, ok, eu comi, Paula, tá. Tá bom. vamos continuar, então. E também tem outros dois frameworks. Foi utilizada a implementação de Python offline para calcular esses três valores do quadrinho cinza. E ele ajudou com a funcionalidade para as respostas ao impulso relativas à cabeça e também para os rastreadores da posição da cabeça. Atualmente são suportados esses rastreadores que estão mostrados na figura. Na esquerda é mostrado o podemos Patriot e na direita o Hazer HRS. E os dois utilizam a livraria PySerial para a sua conexão. E foi também isso, quem suporta isso é o é o Retizar, né? Não o pacote do Python. Ah tá. Eu, eu não sei, estou perguntando. Não, não. É, para conectar o Polermos e o Rassur, eles utilizaram a livraria PySerial para conectar uhum. com todo o sistema. E não, PySerial porque a gente, é gente tem um outro, o, o, o, o, o dispositivo que a gente tem para fazer o rastreio é aquele é, BNO080, né? Então, eu teria que verificar se... Eles... Se vai dar também bem então, com a livraria de Python. Okay. Aí isso é algo que, só para já deixar anotado, gente tem que verificar. Sim. E também foi implementada uma interface OSC para poder controlar o som eh, de maneira remota. Por exemplo, eles fizeram testes do, da quantidade do ruído, então eles eh, queriam experimentar com isso desde uma interface de fora. Ah, isso foi testado só para... numa Mac, no sistema iOS. Não foi testado nem utilizando Windows, nem... outro sistema operativo. Agora, vou falar também sobre os modos de execução que tem o programa. Retizar é, pode ser utilizado em três diferentes modos. Temos, primeiro, é, a renderização em tempo real, do arranjo de sinais dos microfones, eles utilizaram o Asian Mic, então, tem uma, uma gravação em tempo real e trabalham com uma renderização. Mas esse é um processo muito pesado, poderíamos falar. Temos também a renderização dos sinais que, vai ser gravada, que foram gravadas do arranjo esférico de microfones e vai ser recuperadas de um meio de armazenamento. Então, é, Retisar fornece a reprodução de, dos, artigos, dos arquivos multicanais, porque aqui estão, estão trabalhando com 110 canais. Então, é, mas também propõe que alternativamente tenha um software, software chamado EcaSound, que pode ser utilizado para a gravação e reprodução, e ele também encaminha vários canais no mesmo tempo. E temos a terceira forma, que é a renderização dos arranjos baseados em, em respostas ao impulso. Neste caso, que é talvez o caso mais complicado, um canal vai ser transmitido de uma mídia de armazenamento e vai conter áudio arbitrário. Esse sinal é convoluído em tempo real, como um trem de impulsos, e depois vai entrar ao renderizador. Essa convolução vai ser particionada, para que não tenha limitações rígidas sobre os comprimentos do trem de impulso. Esse processo foi denominado pré-renderização, porque é um processo antes é, da, do todo o processo da renderização viauricular, que, que compreende o retizar. E é interessante também para a pesquisa que eles é, tentaram emular sinais de microfones que foram transmitidos eh, por meio de conjuntos de trens de impulsos que, que foram medidos sequencialmente. Eles fizeram mu muitos testes, muitos experimentos, mas por isso eu acho que é o modo de, de execução eh, mais difícil, porque não utiliza as respostas ao impulso que já foram feitas em outras referências e ele está testando-as. Eu, eu ainda não entendi o que que o que que é o trem de impulso em inglês eles chamam impulso train mesmo é isso o trem de impulso é, é a função delta é, sim espalhada, uma de tempo espalhada. Mas, mas o eu conheço o trem de impulso mas esse uso dela é que eu não estou entendendo como que é uma série de impulsos no tempo que vai chegando para ele ir tentando as respostas a um impulso relativo à cabeça. Isso é o que eu entendi. Não sei se é errado. Eu estou tentando entender qual seria o uso prático disso. Eu acho que foi porque eles também falaram sobre uma referência onde já tem um cenário e, e eles têm uma base de dados sobre as respostas ao impulso que foram gravadas em cenários acústicos muito profissionais. Então, ah, eles também tentaram fazer um modo de execução onde eles tentam modelar essas respostas ao impulso relativas à cabeça. Ah, tá. Então, eles estão... Isso daí seria, então, para incluir reverberação, no, uma reverberação espacializada, eu acho. Na, na sala onde eles estão fazendo o experimento agora. É. Acho que sim. Tá, tá, tá. Ok. Tá. Eu, eu, eu chamaria isso de outro... Eu, sei lá, é que aí você está pensando no, no trem de impulsos como a, a resposta da sala vindo como um trem de impulsos. Tudo bem. Mas eu chamaria isso aí de uma, rever... uma etapa de reverberação, um reverb, para ficar mais claro o que, que eles estão querendo fazer. Pode ser, mas eles chamaram de pré-renderização. Uhum. Tá. É etapa Temos que verificar se é isso mesmo, mas tá. Sim. Okay. Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouco sobre a validação instrumental que eles fizeram. O objetivo foi comprovar os resultados obtidos dos algoritmos de retizar e eles mediram as respostas ao impulso do retizar para diferentes orientações do acimo da cabeça. E depois eles calcularam o RMS da diferença como resultado obtido da saída do Sfap, que eu falava que eles compararam com, com o Sfap, porque ele foi validado já em estudos físico-acústicos anteriores e o Sfap deu bons resultados, então eles conseguiram comparar com, com, essa, com essa pesquisa. As duas implementações trabalham no mesmo cenário, que foi esse cenário mostrado aí o nome, que é um pouco estranho. O que significa é que foi utilizado o quarto de controle 1, um, como um arranjo de microfones do tipo Varisphere, de 110 pontos de gravação, e foi utilizada a configuração de esfera rígida, como é mostrado na figura no lado direito. Então, esse cenário foi utilizado para as para etapas de experimentação. Agora, para ter resultados mais estáveis e que possam ser comparados em relação às diferentes condições do ambiente, os comprimentos dessas respostas ao impulso foram normalizados e foram truncados quando eles decaíam eh, para menos de 100 dBs, dBs de escala completa, eles falam de dBFS. Então, quando eles decaíram, eles normalizaram e truncavam. Posteriormente, o alinhamento de tempo e de nível foi realizado para as duas orelhas simultaneamente para levar em conta as influências que não estavam relacionadas com, com o procedimento de gravação. Eles não queriam ter nenhuma interferência. Na tabela são mostradas as diferenças RMS para algumas combinações do comprimento L e também para as rotações do acimulti da cabeça, os diferentes ângulos, e também para as duas orelhas. Na tabela se mostra a linha para a orelha esquerda e para a orelha direita. Os resultados também mostram que tem variações no range de menos 75 dB até menos 109 dB. E na figura da direita, se mostra a diferença das respostas ao impulso mais comparados no domínio do tempo para o RMS mais alto. Então, vamos trabalhar com o RMS de menos 75 dB. Eh, na esquerda, se mostra para uma escala logarítmica, para tudo o sinal, e vemos que a maior diferença temos no, no valor cerca de menos 43 dB. Então, eh, seria menos de um centésimo do sinal. Que é pouco. E essa é a maior diferença que obteve. E as diferenças RMS e também mais pessoal visual das respostas ao impulso na figura 2 da direita, sugerem que os sinais se correspondem bem. Não sei se dá para ver, mas tem uma linha sólida, que é a saída do retiçar, e tem uma pequena linha ponteada, que é a saída do SFAP e vemos que se correspondem muito bem, por isso não dá nem para fazer uma boa inspeção visual. E também eles tentaram com uma escuta informal, que também confirmou que as diferenças não são audíveis entre as duas saídas vinaurais dos dois toolboxes. Do essas, eh, eles também concluíram que essas pequenas diferenças ocorreram porque os filtros radiais foram calculados para comprimentos diferentes nas duas implementações. Então, o comprimento dos filtros radiais foi limitado ao comprimento do bloco no retiçar, mas não foi limitado no SFAP. Então, essas pequenas diferenças, eles concluíram que foi por isso, pelos filtros radiais que foram diferentes. Temos agora o foco da pesquisa atual, que foi, eles estão tentando investigar o efeito do ruído próprio do microfone nos sinais do ouvido. Esse é um cenário que não pode ser coberto por implementações offline, eles deveriam modelar o ruído o tempo todo. Então, esse é o foco da pesquisa no futuro. Eles implementaram um módulo que gera continuamente ruído não correlacionado e que vai ser adicionado aos sinais de saída do estágio de pre-renderização. Esse, eh, esse experimento do ruído só vai ser utilizado no modo de execução que tem uma etapa de pre-renderização. E como eu também já falei um pouco, essa interface OSC vai permitir alterar o nível de ruído durante a execução para que eles poda, possam fazer experimentos comparativos da escuta. Alguma pergunta, talvez, até aqui? Para quem não conhece, o OSC é, uma, é como se fosse um MIDI, é uma, um formato de comunicação digital para a música. Open sound. Não sei o que é o C Control <risos> Open sound control É, é uma plataforma, é um, um código livre de, de, de Equivalente ao MIT Isso, porque eu acho que seria Difícil parar toda a experimentação, entrar na sala, eh, configurar um nível de ruído diferente, então, eles conseguiram fazer isso remotamente, sem interferir no experimento. E temos, finalmente, então, as conclusões. Eh, eles comprovaram que utilizar Python é viável para essas aplicações de processamento de áudio em tempo real. É, falaram também sobre é, o limite da, da ordem que foi utilizada. Agora, nesta pesquisa, o limite é a oitava ordem das respostas ao impulso e utilizando a pré-renderização, é, e isso foi testado num computador padrão. Então, vamos limitar a, a oitava ordem, o processo de pré-renderização e foi utilizado bem em, num, computador, num computador padrão. Esse processo também contém uma geração de ruído aditivo e, e também as duas convoluções rápidas para os termos da equação de E isso vai ser feito para cada um dos 110 canais que vai ser utilizado. Então, é muito processamento, mas eles acham que como um computador padrão dá bem. Além disso, o processo precisa de um bloco de comprimento de 4.096 para o escenário onde as caídas e os cortes não são tolerados. Mas eles utilizaram o Edge em em tempo real e aí a renderização pode ser feita em blocos de comprimento de 512, que é uma redução muito grande. Resultando isso é no menor rastreamento da cabeça e vai ter também uma maior latência no processo geral. Temos a seguinte conclusão, que eles conseguiram é, entender que esse é um importante estudo futuro, porque eles querem ter mais flexibilidade em relação às interfaces de rastreamento da cabeça suportadas. Eles também é, querem satisfazer o padrão SOFA, que é o, o Spatially Oriented Format for Acoustics. Então, eles querem satisfazer esse formato tendo todos os, os termos aí certinhos para satisfazer isso. E, finalmente, o outro problema que eles acharam foi que no momento de mudar de aplicação ocorria o efeito de dropout que produz uma perda momentânea de som, mas isso só foi testado também no sistema operativo IOS, então tem umas pequenas quedas do som quando muda de aplicação, então é, esse é outro dos trabalhos futuros que eles propõem. É isso, pessoal, talvez, talvez tenha alguma outra pergunta. Oi, gente, oi, Karen, tudo bem? Oi, Felipe. Ah, eu só tenho uma dúvida quanto a, aos modos de execução que um, o Bruno estava explicando um pouquinho lá. Você pode voltar lá? Posso, sim. Modos de execução. Isso, Lala. É, nós acho que é o seguinte. Tem. Esse é o terceiro, a Ah, então, eu acho, eu, eu dei aqui uma lida no, no, no artigo do, do retizar Eu acho que eles estão usando aquele modo de execução, ele fala aqui que ele, isso pode ser usado para emular aqueles sinais dos, dos, dos microfones, do, do array dos microfones, né? Então, na verdade, que a entrada do nesse modo de execução no, no, da seguinte eh, fica no seguinte slide eh, então o que ele faz ele vai pegar o sinal que é um sinal normal né um canal só um canal e depois ele vai transformar como se fosse se fosse eh, emitido eh, pelo microfone pela a rede de microfones então eu acho isso muito interessante para a sua pesquisa porque isso quer dizer que a gente não não necessariamente vai vai ter que é, trabalhar diretamente com o micro, a raiz de microfones. A gente pode usar aquela emulação também para é, validar ou testar se alguma coisa na sua pesquisa, né? Entendi, Felipe. Felipe, Sim. então o que você só confirmando o, a ideia aí é que você pode sintetizar o arranjo. Né, no fim das contas, você não ele, precisa fazer a gravação com o arranjo, você posiciona então, o, a fonte em é, uma certa direção e ele vai te dar qual que seria o sinal teórico que chegaria nos, a, nos microfones que, do arranjo, caso esse arranjo estivesse ali presente. É, então, é mais ou menos o que eu entendi foi isso. Porque ele, ele fala aqueles modos de execução... É, quando eu falei com a Karen do, de, do projeto, por exemplo, eu falei para ela, para ela se ela, ela, ela tinha algum, algum sinal do do do microphone array, né? Então, é, para poder para para trabalhar, né, no no, no, uhum. no trabalho dela. Então, é, aqui o é interessante que eles ele tem apenas a resposta ao impulso do do arranjo e a gente pode emular aquele, aquele, aqueles sinais Sim. de vários canais, né? Sim. Então, eu achei interessante essa parte, porque vai vai dar para trabalhar sem o hardware, né? Diretamente a gente pode fazer alguma coisa com aquela emulação. Então, é, tá, eu entendi agora qual que é a... São duas situações distintas. Uma, você tem o sinal saindo direto do, do arranjo né, do hardware, chegando é. e você processo, e o outro é você tem só as respostas ao impulso e você posiciona a, isso. a fonte numa dada posição e depois faz a conversão. Então, por isso ele fala lá no, no artigo que é, é para fazer pesquisa mesmo. Uhum. Porque é, porque ele... na prática você nunca faria isso, né? Você então, faria a HRTF <risos> direto é, daquela direção. diretamente. Mas é interessante para pesquisa, eu acho que dar uma olhada nesse modo de execução. Tá. Entendi. Obrigada, Felipe. Karen, vamos lá na... Bom, não sei se alguém quer fazer outra pergunta, senão eu queria conversar sobre as conclusões lá. Né? Bom, vamos, lá nas, vamos lá nas conclusões. É... Quando ele fala que o Python é uma... é viável, você sabe, você sabe se ele usou alguma biblioteca... Se usou o Python só para chamar alguma biblioteca externa, de processamento, porque eu lembro que você comentou que a FFT era feita com o uma livraria. Com a, o FFTW, né? Uhum. Que é uma biblioteca externa. Então, o Python está chamando uma DLL que, que, que faz esse DLL no Windows, né? No Linux, não sei como funciona, mas tem alguma coisa equivalente. Então, ele chama um programa que foi escrito em C, provavelmente, Isso. que é mais rápido, Uhum. mais especializado e, e depois volta e processa no Python. Será que você sabe se tem mais coisas que foram feitas assim, chamando bibliotecas específicas, ou, ou o restante foi tudo escrito dentro do framework do Python? O que o autor fala é que ele se baseou principalmente no Toolbox que foi desenvolvido no Matilaf. Então, é... As funções é, que tem no MATLAB não são as mesmas para o Python. Então, o que ele disse é que é, foi adaptando as funções que algumas tem no MATLAB e não tem em Python. Ele adaptou e depois é, falou, como você disse, é, tem algumas funções é, em linguagem C que foram utilizadas, mas eh, ele colocou todos os, os frameworks que foram utilizados, então ainda não tenho a oportunidade de dar uma olhada eh, linha por linha no código, mas uhum. acho que se ele não colocou nos frameworks que utilizou outras literias de C, ele não, não utilizou, porque foi adaptando o processo que foi desenvolvido no MATLAB. Se é. ele fez uma adaptação, eu imagino que ele tenha usado muito no Pai, correto? Ah, ah, NumPy, ah, a biblioteca pai. numérica A biblioteca numérica, sim ah, O pai ele é quase todo escrito O, o engine, propriamente dito pai É quase todo escrito em Fortran Que é bastante eficiente Só que ele não usa as instruções é, é, é, Single instruction multipodera Que é SS4, ponto, o que quer que seja então, é bastante eficiente, mas não está no limite de eficiência, especialmente para uma quantidade muito grande de dados. O que que... Qual que seria o limite de eficiência aí? O que que, que que teria que fazer para chegar nesse... Fazer tudo em Fortran? Ah, não, o Fortran, na verdade, seria uma... Até onde eu saiba, uma escolha não muito adequada. Ah, geralmente, para usar, assim... Quer dizer, eu não sei os limites do Fortran atualmente, eu sei que muita coisa que usa as instruções SSE, dos processadores atuais, é, eu, se eu não me engano, a maior parte é escrita em si, que eu saiba, mas mais eficiente ainda é se você usar bibliotecas que usam DPU. E aí, quer dizer, vai depender, né? Porque vai depender da quantidade de dados que você está trabalhando, da latência que você está esperando. É, mas, por exemplo, o PyTorch, ele é, faz a maior parte das coisas que o NumPy faz atualmente. Especialmente se for função base, se for só a parte aritmética, o PyTorch ele é bem mais eficiente que o NumPy e é praticamente a mesma coisa. E você pode escolher tanto usar CPU quanto GPU. Era isso que eu ia perguntar. Você pode escolher, mas ele, ele faz esse... Ele consegue, por exemplo, escolher automaticamente o que, que vai ser mais eficiente ou você tem que pôr um flag lá, agora CPU, agora GPU? Até onde eu usei é você que escolhe tanto que você tem que passar as coisas de uma memória para outra, então, é, cada, cada tensor de dados que você for trabalhar, você tem que passar explicitamente ou definir o tipo de tensor de dados que você vai utilizar, e aí ele já faz a conversão para um, uma memória ou para outra. O grande problema aqui é como você tem uma coisa dinâmica, né? você está o tempo inteiro, a cabeça está girando, está mudando o teu... Eu assim como está a minha workload. Eu acho que se você precisa de latência baixa, é mais eficiente você usar é, em CPU, mas daí uma biblioteca que faça uso das, das instruções SSI. Que até onde eu saiba, o NumPy não está não nesse limite de eficiência ainda. Tá. Bom. Fica aí para o futuro para dar uma olhada, cara. Uh... Obrigada. Uhum. E aí, bom, aí ele fala da limitação de ordem 8, para a gente não vai ser um problema, porque a gente está tá trabalhando com arranjo de 64 likes, então a gente está tá limitado à ordem como começamos, 7. Começamos então, nós, estamos, cinco, nós, estamos nós estamos bem... Frame, né? os reviews, a gente... No live, trabalhamos só com 64 canais. Por enquanto, Sim, né, é o que a gente você tem, você tem disponível. Então. Massif, change, para... Tá isso eu é. não conhecia. É, o, porta, o, não o microfone que a gente tem tem 64 canais. Por enquanto a gente está restrito a isso. Óbvio, como o Felipe estava falando, dá para fazer teste com arranjos virtuais. Né? Que foi provavelmente o que eles fizeram, porque aquele. É, aquele... Microfone que você mostrou, que vai girando. Mas, ele é uma... Com, mas, com aquilo lá, só dá para você fazer hora, situação virtual, né? Você gera, você simula um arranjo. que Ele vai medindo o ponto, ponto, ponto sozinho, individualmente. Vai mudando, sim. Mas, beleza, assim, eu acho que é interessante que mostra que esse caminho já... Essa estrutura já existe, né? já tem coisas acontecendo, a gente pode começar a trabalhar em cima disso. E desenvolver a nossa própria solução. Tem várias etapas aí, né? precisa conseguir ler os, as informações do rastreador, conseguir ler os, o sinal dos microfones, mas, como o próprio Felipe disse, talvez primeiro trabalhar com uma com uma rede virtual, verificar que está tudo funcionando e depois passar para a próxima Isso. Eu achei muito interessante, mas realmente foi um pouco difícil para mim porque foi o primeiro é, acercamento ao projeto. Realmente tal então, foram muitas coisas que eu tinha que aprender coisas novas, mas uhum acho que entendi. Estamos hum. todo mundo, todo mundo tateando aí esse monte de informação nova aí. Áudio mas... espacial hoje em dia está fortemente baseado em HRTFs e harmônicos esféricos, tá? Então você está assim no na crista da onda agora. Você já sabe o principal. É, e é isso vai vira meio que uma hum, domínio comum aqui do grupo, né? Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tá, tá mexendo com pelo menos uma parte disso, né? Com médicos, o A gente tem, tem isso como interface entre todos nós aqui.